Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Helenice Freire e eu tô vindo aqui gravar esse vídeo pra vocês pra falar do meu emagrecimento, né? Pra falar de como eu perdi 10 quilos em 21 dias que foi através da dieta de 21 dias. Eu vejo muita gente falando na internet a respeito da dieta de 21 dias. Mas assim, eu vejo que tem muita dúvida ainda, né? Tem muita gente com dúvida de como funciona, de como que é, do que que vem, do que que faz, o que é, né? E a dieta de 21 dias, gente, quando eu comprei a dieta de 21 dias, eu, eu tive a informação de que era um produto digital, mas eu não sabia o que que era um produto digital. Então, tipo assim, é... eu comprei, né? E ela veio... É, pelo meu e-mail, e eu ficava pensando que era um produto que ia chegar na minha casa e não era. Era um produto digital. É, são informações que chegaram no meu e-mail para eu poder acessar e através dessas informações eu ter um norte, eu ter um auxílio para eu poder emagrecer. Porque na verdade, gente, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas. Ninguém faz, né? E eu pesava 85 quilos, hoje eu tô pesando 75 quilos, eu perdi 10 quilos com a dieta de 21 dias. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Como que é, tá vendo? Ó, aqui meu nome, ó. Quando você compra dieta, ela vem e aparece assim no seu, no seu, na sua tela. Porque para você não plagiar, para ninguém copiar. A sua, a sua dieta vai aparecer ali só para você, só você que sabe que as informações que tem aqui, gente. Tá, não pode ser repassado para ninguém porque isso é plágio. Então, por isso que vem registrado que a dieta é sua. Então, eu comprei a dieta e veio aqui. A dieta tá aqui. Que, que vem na dieta, você vai receber o que? É, logo que você recebe a dieta você manda as suas informações para ele que são peso altura o seu objetivo e daí você vai a sua idade também e daí você vai receber um cardápio nesse cardápio vai estar tá falando tudo é, direitinho conforme as informações que você passou para eles Peso, altura e a sua idade. É pra você, gente. Não é pra eu sair passando pra ninguém essa informação. Tipo, não é qualquer um que vai poder fazer. É você. Tá indicado pra sua idade, pro seu peso, pra sua altura. Entendeu? E foi assim que veio comigo. Aí chegou esse, esse cardápio. E aí você segue esse cardápio se você quiser. Se você não quiser, tem vários outros métodos que ele ensina, doutor Dr. Rodolfo, dentro dessa... É, dentro dentro desse desse programa para você poder emagrecer tá não é ah eu não gosto não sei não vou seguir é, conseguir fazer a dieta eu posso garantir para vocês que é tudo coisa fácil coisa simples mas caso você não queira Seguir o cardápio, você não é obrigado. E assim, o meu cardápio também foi simples, né? Não sei o seu, do seu peso, da sua idade, da sua altura, não sei. Mas o meu foi simples. E com isso tudo, gente, eu consegui perder 10 quilos em 21 dias. E aqui, ó, tá vendo? Quando você entra nessa parte aqui, ó. Quando você entra na dieta, aí tem tudo essas coisas aqui, ó. Suco detox, você vai receber um livro com um monte de receita de suco detox é, Falando pra que que é Ah, eu acho que eu tô inchada, então vou tomar esse suco detox que eu vou desinchar Ah, eu acho que eu tô... o meu problema é gordura Então vou tomar vai ter tudo lá especificado pra você tomar é, Receita de detox, livro de receita Vai ter exercício pra você fazer, ó eu Tava até aqui que eu tô meio suada, tá vendo que eu tava fazendo por isso que eu tô assim. Ó, oh, vem os exercícios de videoaulas para vocês fazer os exercícios. Não, é, tudo certinho já, são exercícios rapidinho você faz, de 30 segundos cada série. Não é um monte de exercício, que eu vejo um monte de gente fal falando da dieta de 21 dias, mas ninguém fala como que é, ninguém faz um review da dieta e mostra pra vocês como que faz. Então, eu falei, eu vou fazer, porque tem muita gente com dúvida que não sabe como que é a dieta. A dieta é isso, tá? Eu vou deixar o, o meu... O meu antes e depois aqui na tela, na tela para vocês verem como eu perdi como eu perdi. Gente, a minha autoestima tava lá no, no chão, no pé, tá? Eu tô assim, porque eu tô suada, lógico, né? Tô sem maquiagem, meu cabelo tá tudo bagunçado. Lógico que vocês vão me achar horrorosa, né? Mas com, com quando, assim, a intenção... A... Em comparação do que eu tava antes, gente, tô linda e maravilhosa. Porque eu estava obesa, minha barriga estava enorme, já estava dobrando a minha barriga, tava muito feia, não tinha roupa que me servisse, eu tava me sentindo muito mal, muito mal. É, eu só vim acordar quando eu fui num... Num aniversário de uma da, da filha de uma amiga minha, né? E eu fui nesse aniversário e... Eu, gente, eu não tinha roupa pra colocar. Não tinha roupa que me servisse. E quando eu fui, eu fiquei muito sem graça. Porque eu tinha engordado muito. Fazia muito tempo que eu não vi o pessoal. Tava muito gorda, muito gorda, gente. Então, eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem, tá? O meu antes e depois. E é isso. A dieta de 21 dias é isso. É um programa digital. Você vai receber no seu e-mail. São informações entendeu? Mas informações muito preciosas. Gente, quem seguir não tem como você seguir o que tá falando aqui e você não emagrecer. Não tem como. Eu tô muito feliz com o resultado. Eu recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra quem quiser adquirir também, tá? Porque é super válido, gente. Vale muito a pena, tá? E na época que eu comprei, ela tava bem cara. Bem cara. Eu paguei, tipo, três vezes a mais do valor que tá aqui. Agora tá super barato, tá, é... tem desconto, agora tá com desconto e tá bem barato, então quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, entra lá, vê como que é, assiste o vídeo que o doutor tá falando, mas se você não quiser assistir o vídeo, se você os... tiver no 3G, for ruim, gente, é isso que eu tô falando aqui pra vocês, tô mostrando pra vocês a minha dieta aqui na tela, tá. É, é isso que é a dieta de 21 dias, são informações, você vai saber tudo sobre jejum intermitente, você vai saber tudo sobre low carb, você vai saber tudo, todas essas informações o doutor Rodolfo trouxe nesse programa, tá? para você poder fazer a, a dieta de acordo com o que você se identifica melhor, para você conseguir ter um bom resultado, porque foi só assim que eu consegui ter um bom resultado. E também tem uma parte aqui que ele fala das crenças que a gente tem, que a gente vem já com aquele conceito, não, para emagrecer eu preciso disso, eu preciso disso, e às vezes você nem precisa, você tá fazendo muita coisa, muita dificuldade, colocando muita dificuldade para você emagrecer, e nem é tão difícil assim. Então, tudo isso eu aprendi com a dieta de 21 dias, tô super satisfeita, e eu recomendo essa dieta pra vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus. Me, me, se inscreve no meu canal, me segue aqui, tá bom? Que eu vou estar tá sempre postando receitas de emagrecimento. É, se você gostou, dá um like, tá bom? Beijo, fica com Deus, gente.